Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do luxo, Canho Nobre Vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, rapaz, vocês curtiram muito aí o vídeo de animalities nunca antes vistos Que nós trouxemos aqui do Mortal Kombat New Era Hoje é dia da gente trazer aqui para vocês O vídeo com os Fatalities nunca antes vistos deste jogo também Desse Mugen feito aí por fãs que ficou muito da hora e tem muita coisa legal, cara. Muita coisa divertida. Personagens novos que eles incluíram e fizeram Fatalities pra eles. E também personagens já muito conhecidos pela gente. Que eles deram uma modificada nos Fatalities também. Então, se você já tá curioso, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação. Porque. Temos muitas coisas pra gente poder ver aqui, meus amigos. Então, o vídeo já está devidamente preparado e a gente vai seguir naquele mesmo esquema que nós fizemos ali no vídeo dos animais. Eu vou botar pra tocar aqui, eu vou assistindo com vocês, tendo as reações e tudo mais, porque muitos aqui eu não vi. E aí a gente vai comentando em cima também, pessoal. Então, bora lá, meus amigos. Começando com Absolute Zero ali, um personagem novo que eles colocaram aí. Caraca, mano, isso lembrou muito aquele fatality da bolinha de gelo do Sub Zero, não foi? No Mortal Kombat 2, que ele faz aquela bolinha de gelo com os dedos taca no personagem, entra vê o cara explode. Acho que foi uma baita de uma referência. Acid. Olha aí esse robô diferentão aí, mano. Que isso? Esse fatality é que nem o do Reiko, do Mortal Kombat 4. Da hora, da hora, mano. Baita referência. E um detalhe importante, pessoal. Reparem nos cenários no fundo também que esses caras fizeram. Que coisa muito louca, bicho. Nossa! Ice Evil. Deu uma... Meu Deus do céu, deu uma facada ali que partiu o cara no meio. Oh, que legal a caveirinha na cintura dele, mano. Que doido. Olha, esse é esse Akuma aí, rapaz. <risos> Akuma do negócio, velho. Nossa senhora. Quem diria que nós veríamos a Kuma fazendo um Fatality, né, velho? Que coisa louca. Só os Mujins que proporcionam isso mesmo. Ó, o nosso querido Alien. Ó, o Shao Kahn, Quintar e Goro ali preso no fundo, mano. Opa, esse Fatality é referência do Baraquinha no Mortal Kombat 2, hein? Referência do Baraquinha, velho. Da hora, da hora. Que ele levanta as e enfia no cara, o cara vai e escorrega assim nas faquinhas. Baita referência. Que isso? Isso é do Shatsung. Referência à zona do aí também, ó. Aqua. No Mortal Kombat 2, que eles fizeram. Shinsung, ele tem, ele tem essa fatalidade que ele entra dentro do cara e faz o cara explodir, né, mano? Balrog, rapaz. Do filme ainda. Do filme lá, antigão, lá com o Van Damme. Meu Deus, rapaz. Caraca, mano. É muito... <risos> ó, vamos ver como é que vai ser o do Ó, Vai ser o classicão? Classicão. Olha! Olha! Eles deram uma modificada, mano. Antes ele só arrancava o melão do cara fora ali e já era. Ali não, ele arranca o melão, o melão voa e ela... Pum, segura ali, ó. Mas Sub-Zero Urso. Mas tem isso. Ah, referência à fatalidade do Mortal Kombat 3. Que ele pega o cara, levanta, congela e estoura assim, quebra o cara, entendeu? Que da hora. Ó, ah, o mano. hein? que é isso? Oh! O famoso Spine Hip, rapaz. Que isso, mano? Eu tô achando que esse vídeo não vai ser monetizado, viu? Ó, o Blade, mano. É Wesley Snipes, esse Blade aí? O que, que, que, que ele fez que eu não entendi? Ele ficou dando socão até o cara explodir? Ali? Blade. Ó, o Blaze, mano. No Mortal Que. não mantadinha na chiva. Olha a chiva ali no fundo, velho. Meu Deus do céu. Fica batendo o cara até o bicho explodir assim mesmo. Senhor. Tá bom. Caraca, mano. Blaze. Ó, oh, o Blaze robótico. Todo mundo tem versão robótica nesse negócio, né, velho? Que da hora. Nossa, fez o cara derreter bonito ali, mano. Palavra. Fatality. Olha esse Noob Cy Noob de mulher, mano? What the... É Bulb Cybot, Nossa, o Bulb Saibot Meu Deus, eu não vou nem explicar a referência aqui não Acho que muita gente deve ter entendido, mas outros não Por que que é o Bulb Cybot? Caraca, mano Bruce Lee Fazendo Fatality no Liu Kang Dando uma bica no peito do cara Por que o pé não passou, mano? Mas ficou da hora, hein? Ficou bem da hora Olha o Johnny Cage de classicão aí do Mortal Kombat Trilogy Depois que eles trocaram o Pezina, né? Pô era o Pesina até o Mortal Kombat 2, se eu não me engano. Enrolou uma parada lá, eles acabaram demitindo o cara e pegaram o outro pra poder fazer o Johnny, mano. Olha a Kemi. O que é isso? Ah, a referência fatal do Jax, mano. <risos> Caraca, mano, acredito que eles fizeram o Cassie Cage, mano. Ó, parecido com o do Mortal Kombat X, hein? Cabelinho curto. O que é isso? Meu Deus do céu. Oxi. Nossa senhora. E ainda tira fotinha. Ó, oh, mam, daddy. A mãozinha, tipo aqui, assim, ó. Ó, oh, o Fred Kruger comentou, Goro comentou. Caraca, mano. Oh, o povo é muito criativo, velho. Na moral. Na moral mesmo. Eles pegam muitas dessas fatalidades que a gente conhece dos outros jogos aí. Mortal Kombat X, 11, 9, sei lá e tal. E fazem as referências. Ó, senhora, um Spine Heap é o contrário aí do Camelho, hein? Que coisa de louco, fi. Rapaz Camelion também Pô, isso é Fatality do Shinnok, hein, velho fat... Não, mentira, fato do Shinnok não, do Scorpion, desculpa No Mortal Kombat Trilogy, se eu não me engano O Scorpion tem uma fatalidade dessa Que ele invoca a mãozona, pega o cara e puxa pro inferno Vamos dizer assim, né, pra Netherrealm Ó, Camelion de novo Nossa senhora, referência braba ao Fatality do Scorpion no Mortal Kombat 2 Esse aqui Que da hora Eita, Camelho, MK, A. O que, que é o A, galera? Eu esqueci, mano. Fugiu. Nossa. Usando poderes do Hermac ali, velho. Que da hora. Mano, esse Camelho ficou legal, né, bicho? Os caras mandaram bem nesse Camelho aí. Ó, Triborg. Nice. Isso é o Smoke? Deve ser, né? É, é o Smoke mesmo. É o Fumaceiro. Ó. Usou a fumaça ali, derreteu a cabeça do cara e ficou só o esqueletinho. <risos> ah, mano, Chaves, velho <risos> Que isso, cara Agora a gente já viu de tudo, mano Até chato fazer Fatality Eu acho um lindo do filme do Street Fighter, velho Eita Nu? Mas que as bicas poderosas, hein, mano As bicas poderosas dela ali Partiu o cara no meio lindamente Eita Tã-tã Hein? Ué, ele ativou um dispositivo ali que estourou a cabeça do caboclo? Cyber Deve ser um daqueles robôs que eles montam naquele Mortal Kombat lá, a série do Machinima que a gente vê Que tem uns robôs além de Cyrex Sector e os outros lá e tal Que isso? Cyber Cabal? Pô, mano! Cyber Cabal ia ser da hora, hein, galera? Pensa, mano, se eles fizessem um negócio assim no Mortal Kombat mesmo, oficial? Que doideira, mano. Nunca tinha pensado por esse lado de um Cyber Cabal. Isso é o quê? Ermac? Ah, Ermac robô também. Estou falando, mano. Todos os ninjas estão robotizados esse negócio. Mas que é da hora, velho, as ideias. Essas ideias assim, saca? Cybermeet. Nossa! Cybermeet, mano. Agora a gente já viu de tudo. Cara, olha os cenários, meus amigos. Na moral, olha os cenários que esses caras fizeram. Tem muito cenário, olha esse, olha esse ali, mano O motaro no fundo, olha esse aqui também, cara Olha Nossa, que legal, velho Tacou a sombra, a sombra foi lá de um socão Nossa, que legal, mano, criativo Criativo esse aí também Ó, Rain robótico agora Senhora, quanto raio, mano o raios continua caindo, não sei como é que ele foi eletrocutado com a água no chão ali, mano Ué, ele soltou um negócio de ácido em cima do cara? É ah, o Reptile, pô Eu nem tinha reparado no nome, o Reptile, o Reptile robótico também Ó, o Scorpion robótico agora Ó, levantadinha de mão ali, nossa, cara Ah, Fatality do Mortal Kombat Trilogy, mano, também não é do trilogy? É do trilogy ou do 3? Não, no 3 o Scorpion não tá. Ele veio no ultimate. Eu acho que é do Ultimate esse aqui. Não é exatamente do Trilogy. Que doideira, né, mano? Olha o vaporzão quente, ó. Eita! Ah, Tremor! Pô. Nossa senhora. Ó, o que, que foi subir ali? Foi um vapor quente? O que, que foi? Não entendi, poeira. Olha o cenário, mano, que da hora. Ó, a redinha do Cyrex Pô, interessante, hein? Isso aí foi uma referência ao filme do Mortal Kombat Aniquilação. Vocês lembram que ele manda a redinha dele lá no Jax? Aí acho que ele desvia na Sony, não lembro. Aí pega no cara, o cara vira caveirinha. Referência ao Aniquilação aí, mano? Cyrix? <risos> Ué, Cyrus Ninja botou a bombinha ali no cara e tal. Ah, antes da, antes da robotização dele, né? Que da hora. Legal. Odeigo, oh, rapaz. Precisava voltar nos jogos novos, hein, velho? Dagon e Taven, eles... Nossa Senhora! Que voador, hein? Filho? peixe está brabo! Ó, Dairo. Esse é um que eu não sinto muita falta, viu, cara? Sendo bem sincero. O que ele fez ali, mano? Ele passou... Ele passou em cima do cara com alguma coisa. Olha esse cenário que da hora também, mano Ó, esse é o último do vídeo, pessoal Do Raiden Nossa senhora Gente, olha esse cenário, pessoal Rapidão, não, tive que pausar aqui Esse aqui é o último, inclusive, desse videozinho aqui, ó Que eu tô tocando pra vocês Mano, olha esse cenário Que coisa mais da hora Sério, os caras são muito criativos O pessoal que cria esses muggins e tudo mais Aqui do Mortal Kombat New Era Sério mesmo, cara a gente tá precisando de uns cenários novos, assim, nessas pegadas, saca? Imagina esse negócio com gráfico realista nos Mortal Kombat mais novos, cara. Que da hora que seria esse negócio. Bom, meus amigos, é isso, cara. Então, assim, esses aqui foram apenas alguns dos Fatalities nunca antes vistos aí do Mortal Kombat New Era, galera. Então, se vocês curtiram, assim como aconteceu no vídeo dos animais aí que a gente trouxe, se vocês curtiram, cara, esse videozinho, comentem aqui embaixo, deem seu feedback, porque... Cara, tem muito conteúdo ainda de Fatalities Nunca Antes Vistos desse MK Mugen feito pela galera, vocês não tem noção cara, Esse aqui foram apenas 10 minutinhos e tem muito mais, se vocês curtiram a gente faz mais vídeos aqui trazendo aí uma parte 2 também aqui no canal pra vocês conferirem pessoal, novamente aí queria agradecer a presença de cada um de vocês. Deixem o likezinho aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. E também para não perder a notificação das nossas lives. Que nós estamos fazendo aqui no YouTube também, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam dessas fatalidades aqui